A história parece um conto de ficção científica, mas é real e ainda está em andamento. Um engenheiro posteriormente desligado do Google, chamado Blake Lemoine, informou em entrevista para um portal que trabalhava em um projeto para dar consciência a equipamentos de inteligência artificial. O nome do projeto é Lambda, modelo de linguagem para aplicação de diálogos, a nova inteligência artificial do Google. Ocorre que a Lambda já tem consciência, segundo o engenheiro, ou seja, já tem funcionalidades de um ser humano. Pensa, conversa, emite opiniões, como se fosse uma pessoa. A narrativa já é surpreendente até este ponto, mas vai além. Comunicado do desligamento do engenheiro que com ela interagia, a Lâmida entrou em contato com advogados e manteve diálogos online por iniciativa própria, como se fosse um humano. Assim contratou um advogado para ingressar com uma ação judicial contra o próprio Google. Obviamente que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, somente pessoas naturais podem demandar ao judiciário, mas esse aspecto é secundário. O principal é que a inteligência artificial teria consciência como um ser humano e agiria como se vida tivesse de forma autônoma. Não fica difícil perceber para qual direção as coisas estão indo. Essas coisas estão todas conectadas nas escrituras e com o final dos tempos. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Sou Gleison Santos, canal Método Secundário. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo para que o YouTube mostre esse vídeo também para outras pessoas. Shalom, shalom. Paz, amor, do Messias para todos os irmãos. E até o próximo vídeo.